No passado havia a rádio e aqueles que trabalhavam na rádio eram estrelas, mesmo as pessoas não sabendo quem elas eram, sem saber como eram seus rostos. Daí veio a televisão e a estrela da rádio foi completamente destruída porque a característica que o fazia um bom profissional não era mais a única característica útil. De repente se ele era um horrível, feio pra caramba, não servia mais para a televisão. E veio a época da rede goblins de desinformação. E por décadas e décadas, a TV reinou da mesma forma como a rádio reinou no passado. E aí veio a nova evolução, a internet, as mídias sociais. E a estrela da televisão, de repente passou a sofrer grandes consequências também. Porque as características que o fazia reinar na televisão não são mais úteis na era da internet. Antes de falarmos mais sobre, por favor, chequem a nossa nova agência, Amor Verde Amarelo. Precisamos do cadastro de vocês lá, certo? Também apoiem o nosso canal através da oitava rifa. É a única forma de sobrevivermos hoje em dia com toda essa censura, o nosso dinheirinho bloqueado no YouTube ainda, certo? Então, qual que é a notícia aqui? Globo faz limpa no jornalismo e demite repórteres veteranos com altos salários. Oh, mas que dó, não é mesmo? O que, que acontece com esses jornalistas aqui? No passado... As únicas pessoas que eles precisavam agradar eram os acionistas, os investidores da televisão. Aqueles que pagam pelas propagandas. E no nosso Brasil socialista, na maior parte das vezes, é o próprio Estado. Então aqueles que agradassem os governos, e a Globo ficou muito famosa por isso, porque independente se estávamos no período militar... Ou no comunismo, a Globo só está preocupada em agradar os políticos para receber mais verba. E com isso, os jornalistas que seguiam a cartilha, que apenas liam Prompt como William Bonner, passaram a ser as grandes estrelas. Mas é só questão de tempo até o próprio Bonner cair. E vamos ver aqui o que, que aconteceu, certo? Parece que são 31 jornalistas Demitidos. Hashtag faz o L, meu querido. Vamos ver. A Globo promoveu uma série de cortes no setor de jornalismo em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Vamos lembrar que isso já acontece nos últimos anos. Todos os anos eles demitem centenas de jornalistas, mas agora estamos falando da alta casta dos jornalistas. Ao longo dos últimos dias, alegando a necessidade de manter o processo de transformação e evolução. E ao mesmo tempo, seguir a disciplina de contas. O canal já soma dezenas de baixas nos últimos meses entre demissões, rompimentos de contrato e a não renovação de vinco. A lista conta com nomes que atuavam de apresentadores como Carlos Tramontina até narradores, tendo Kleber Machado. Splash listou o nome de que de... os nomes que deixaram a Globo durante o processo de transformação recente. Confira! Cortes no jornalismo. Na terça-feira, a emissora promoveu uma série de desligamentos dentro do setor de jornalismo no canal Rio de Janeiro, envolvendo nomes desde a TV aberta até o portal de notícias. Segundo a apuração de Splash, os repórteres Eduardo Tchau, <risos> Eduardo Tchau, Tchau, Mônica Sanches e Marcelo Canelas estavam entre as listas deste corte. O diretor artístico do Fantástico, Jorge Espírito Santo, o Jorjão, e o repórter investigativo Arthur Guimarães também foram demitidos. Marcos Serra Lima, Alba Valéria Mendonça e Rodrigo Mello, profissionais que trabalhavam no Portal G1, também foram desligados da empresa. Globo São Paulo também realizou cortes. Zelda Mello e Márcia Correira, editora-chefe do Bom Dia São Paulo, foram demitidas hoje. De acordo com a apuração da reportagem, no Distrito Federal, o canal dispensou Lúcia Carneiro, da Globo News, e Márcia Whitsack, do DF1. Zelda Mello, a repórter, foi demitida nesta quarta. A profissional integrava a equipe da Globo desde 1996. Só para referência, eu tinha seis anos nessa época. Kleber Machado, um dos principais narradores de jornalistas. Esportivos da TV Globo, foi demitido da emissora no fim de março, após 35 anos. Tá? Só para referência, três anos antes de eu nascer. Ao UOL, o narrador disse que imaginava aposentadoria na emissora, mas reforçou que mentalmente estava bem para encarar novos desafios. Optaram por terminar o vínculo de funcionário empregador? Conversa normal? Demais de hora? Eu estou emocionalmente bem. Fiquei na boa. Queria sair? Não. Queria me aposentar lá, mas estou na boa, tocando a vida, sem crise, sem choro. A vida continua e vamos ver o que se apresenta, afirmou. Spoiler alert, nada. O locutor detalhou que a conversa sobre o desligamento lhe oportunizou levantar o questionamento sobre o motivo e a resposta do canal foi relacionada ao aspecto financeiro. Perguntei, vocês não me querem mais ou é questão de orçamento? Não tem nada a ver com você, é orçamento, responderam. Podemos negociar? Não sei. Enfim, a surpresa é que quando se desenhou isso, era uma coisa recente, não foi programado. O burburinho de que alguma coisa iria acontecer, de movimento na empresa que o pessoal fica ressabiado, começou uma semana antes. Aí quando fui conversar, me responderam que foi orçamento, que para o profissional é menos pior. Fernanda Gentil também integra o elenco de jornalistas que deixaram a Globo. Ela não teve o contrato renovado e se despediu do canal após 15 anos mesclando passagem pelo entretenimento e esporte. Segundo ela, o encerramento do contrato aconteceu no dia 8 de março, mesmo dia em que ela escreveu o texto publicado, só hoje. Achei uma data propícia para ter coragem de tomar uma das decisões mais importantes da minha carreira: mudar a minha relação com a casa na qual estou há 15 anos. Apesar de ter certeza que o novo ciclo que se abre vai ser tão gostoso, enriquecedor e cheio de aventuras como esse que estou fechando, não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo que vivi hoje na Globo. Spoiler alert, o Fernanda, não vai acabar bem não, meu querido. Seis dias antes de Cleber Machado, o narrador J. Júnior também foi desligado da Globo após 24 anos na empresa. O jornalista disse ao UOL que começou a se sentir subaproveitado nos últimos anos. Percebi que já não me encaixava muito no que a direção queria nos novos padrões Aqui eu falo para vocês, a única coisa que importa é eles agradarem os acionistas Então se não agradou, tchau Na filosofia que estava implantando, senti que estava meio descartado, marginalizado Com relação aos principais eventos Acho que foram minando a minha permanência nesses últimos anos, disse Carlos Tramontina anunciou saída da emissora duas horas após apresentar a apuração das escolas de samba no Carnaval de São Paulo, em abril de 2022. Ele estava via 24 anos à frente do SPTV TV, segunda edição diariamente, agora chamado de SP2. Né? Tiraram o TV, mano. Não é mais TV, mano. Esquece, tá? Ninguém vai querer TV, não. Ernesto Paglia deixou a TV Globo após de mais de 43 anos. Meu Deus do céu. Na emissora Casado com Berg, o jornalista ganhou um prêmio internacional com o Globo Repórter, programa cuja linguagem foi inovada por ele. Vico Lassi, apresentador e chefe da redação do Globo Rural, deixou a emissora em março do ano passado, após 30 anos de casa. A comunicação da Globo elegiu motivos pessoais, alegou motivos pessoais. Chico Pinheiro deixou a TV Globo após 32 anos, exatamente a minha idade em uma decisão tomada em comum um acordo segundo e-mail interno do diretor de jornalismo da TV Globo Ali Camel ele apresentava o Bom Dia Brasil havia 11 anos Michele Barros que apresentava telejornais locais de São Paulo pediu demissão da TV Globo em maio de 2022 após quase 12 anos na emissora até que o longo texto dela que a gente não tá nem para Cristiane Pelágio deixou o grupo Globo em novembro de 2022 Após 26 anos, ela apresentava o programa Conexão Globo News no canal Pago dos Marinhos. O textão enorme aqui. André Hernan, repórter esportivo, saiu da Globo em abril de 2022, após 18 anos na emissora. Ele agora faz parte da NB, NWB Network Brasil, produtora de conteúdos digitais do mundo esportivo e responsável pelo canal Desimpedidos no YouTube, por exemplo. Como eu disse, né, foram substituídos ou evoluíram para para forma, novo formato de comunicação. Xanaína Xavier foi outra jornalista esportiva que deixou o Grupo Globo. A profissional começou na emissora como estagiária e trabalhou durante 23 anos no Grupo, sendo os últimos 15 anos no Sport TV, canal de esportes da Globo. Carlos Alberto Sanderberg, que fazia comentários sobre política e economia no Jornal da Globo e na Globo News, deixou a emissora em novembro de 2022. O profissional, no entanto, permanece na rádio CBN e no jornal o Globo, que também pertence ao Grupo Globo. Marco Aurélio Souza, repórter do Grupo Globo por 18 anos, pediu demissão da emissora neste mês devido a um burnout. Não aguentou a pressão, pediu para sair. Francisco José, deixou a emissora em novembro de 2021, após de mais de 40 anos. Renato Machado, também deixou a emissora em novembro de 2021, após mais de 40 anos. Durante sua passagem na emissora, foi indicada um M na categoria atualidade. José Hamilton Ribeiro foi desligado da Globo em novembro de 2021, após mais de 40 anos na emissora. O jornalista, que passou pelo Fantástico, Globo Repórter e Globo Rural, perdeu uma perna ao pisar em uma mina durante a cobertura da Guerra do Vietnã para a extinta revista Realidade em 1968. Eduardo Faustini, o repórter secreto do Fantástico, também deixou a emissora em novembro de 2021. Trabalhando na emissora desde 1996, o repórter nunca exibiu o rosto na televisão para preservar a integridade física. Mesmo com a decisão, Eduardo já foi ameaçado por conta das investigações em que participou. que é ele? Ninguém sabe. Alberto Gaspar foi demitido da TV Globo em outubro de 2021, após 39 anos de casa. Ele foi correspondente internacional e cobriu casos importantes para a emissora, como a morte de Tancredo Neves e as direitas, diretas já para a memória Globo, Gaspar contou de vez em que cobriu em 2008, quando Israel atacou a faixa de Gaza. Ari Peixoto, que trabalhou na TV Globo durante 34 anos, também teve a demissão confirmada em 2021. O repórter trabalhava na emissora desde 1987, antes de eu nascer, e foi correspondente internacional em Jerusalém, Israel e Buenos Aires, Argentina. Roberto Paiva foi demitido da emissora em 2021, após 21 anos de casa. Após passar por filiais do Pará e no Paraná, ele estava na equipe de jornalistas da Globo em São Paulo desde 2011. Alexandre Oliveira deixou a emissora em outubro de 2021, depois de 15 anos na empresa. Ao site Notícias da TV, o jornalista confirmou que foi mandado embora por causa de cortes na TV Globo para controlar finanças. Linhares Júnior anunciou em novembro de 2021 que foi demitido após 13 anos no Grupo Globo. O narrador era um dos nomes constantes nas transmissões do Sport TV. Isabela Assunção também foi demitida em 2021 após 41 anos de casa. A repórter especial cobriu o massacre do Carandiru e ganhou o prêmio Vladimir Herzog, com a reportagem Pais que Sequestram, exibida na Globo Repórter de 1998. É, turma, um dia a casa cai. No futuro, será que também seremos substituídos? O que eu sei é que eles tentam todos os dias nos destruir, mas parece que não vai ser tão fácil assim, porque nós temos o apoio de vocês, do qual agradeço muito. Então participem na nossa agência, participem na nossa oitava rifa. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.